Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica infalível para trabalhar o seu abdômen, mas tem que lembrar de uma coisa, se você não faz dieta, não adianta achar que vai ter resultado, não vai ter resultado, só tem resultado quem faz dieta, se você não faz dieta, não terá resultado, simples assim. Abdominal, abdominal diferente, mas é fácil de se fazer, basta você prestar atenção e ter a liberação do seu médico. Vem comigo, vai fazer o seguinte, você vai sentar assim, seja no chão, no tatame. Professor, eu posso fazer esse exercício na cama? Se tua cama for dura, aí dá para fazer. Se não for, não vai dar para fazer, tá bom? Vai fazer o seguinte, colocar ambas as mãozinhas assim atrás, atrás do seu corpo. Dessa forma, os cotovelos semi flexionados, assim como os meus estão, as pernas estendidas. Você vai projetar as costas para trás, levemente, e vai tracionar suas pernas. Oh, joguei as costas para trás levantei os pés, que já é difícil, e aí você vai fazer esse movimento de encolher e voltar. Encolher lateralmente e voltar. Professor, não consigo levantar os pés, porque é muito difícil, o senhor falou que era fácil. Sim, eu falei que era fácil, mas você vai fazer o seguinte, não consegue levantar o pé? Quem disse que não dá para fazer se você não conseguir levantar os pés? Presta atenção, não conseguiu, ó. trouxe de lado, voltou trouxe de lado, voltou, trouxe de lado, voltou, ah professor, assim tá mais fácil, assim dá para mim, mas aí vem aquela questão, não é porque eu mostrei que dá para fazer de lado, que você vai chegar agora e vai ter a preguiçinha de levantar a perninha e fazer normal, ó, fazendo dessa forma. Professor, você está com a mão para frente, você ensinou colocando a mão para trás. Claro, existem algumas variações e eu vou mostrar todas as variações. Eu vou demonstrar as variações que tem nesse exercício. Então, vamos começar assim. Primeira coisa que você tem que fazer para exercitar o abdômen trabalhando a parte inferior e os transversos. Sustentação das suas pernas. Pode colocar a mãozinha aqui próximo ao joelho, dessa forma como eu coloquei, e elevar a perna. Segurar o máximo de tempo que você puder nesta posição. Esse é o primeiro passo para você começar a trabalhar a região do abdômen. Professor, eu só consigo ficar um segundo, ótimo. Amanhã, quando você for fazer, você já vai ficar um, dois segundos. Aí depois de quatro dias, você já vai fazer um, dois, três, quatro, cinco segundos. Acredita em mim, todo dia praticando, você vai conseguir chegar aí na excelência do exercício. Aí a primeira coisa, conseguiu elevar a perna. Segunda coisa, Trazer lateralmente, sem encostar os pés no chão, equilíbrio. Tô com a mão ainda aqui na frente, tá? Tô com a mão na frente, a primeira variação. Esticou pro lado oposto. Esticou, lado oposto. Esticou, lado oposto. Legal? Não tem problema, professor. Esse tá muito difícil. Tem como passar mais fácil? Tem! Como eu mostrei, demonstrei. E você vai jogar a mãozinha atrás para ficar mais fácil, não irá levantar as suas pernas e você vai tracionar, ó. tracionou, no chão, voltou, tracionou, voltou, tracionou, voltou. Estou mostrando a maneira mais simples possível e adaptada para você conseguir fazer esse exercício. Tracionou, voltou, tracionou, voltou. Feito. Este exercício, desta forma, você vai estar trabalhando a musculatura também inferior do seu abdômen, além de estar trabalhando também um pouquinho de coxas e outras coisas mais que agora não vem o caso, porque seriam nomes muito técnicos e o intuito aqui é que você saiba que nós iremos trabalhar abdômen, tá bom? Então vamos fazer a sequência agora, demonstrando com a mão atrás. Eu fiz a sequência com a mão na frente, agora eu vou fazer com a mão atrás para demonstrar que realmente dá para fazer com a mão atrás. É é mais fácil? Eu acho! Eu acho mais fácil para quem está começando, porque você tem como jogar o seu corpo atrás e levantar a perna, tracionar, voltar, tracionar, voltar, tracionar, voltar, tracionar, voltar, ou mesmo sustentar as suas pernas o máximo de tempo que você puder, porque você está compensando jogando as costas para trás, diferente de você simplesmente chegar aqui e suspender, mantendo o tronco um pouco. Mais reto não é difícil, tem que treinar tem que praticar. Professor, quais os benefícios que eu terei? Primeiro benefício, você vai começar a trabalhar a parte mais interna do seu abdômen e aí você vai começar a construir músculos, músculos realmente bem torneados, bem trabalhados, forte, fortalecimento de core, onde você vai trabalhar a parte da frente, as laterais e também a lombar, fortalecendo essas musculaturas, automaticamente você não vai sentir tantas dores no seu dia a dia, quando for caminhar, correr, fazer atividades do seu lar ou mesmo do seu trabalho. Simples, mais fácil do que isso, impossível, então já dá aquele like. Gostou demais dessa dica? Vai lá embaixo nos comentários e coloca, professor, eu gostei dessa dica, mas eu quero mais exercícios para abdômen, eu quero mais dicas para o abdômen, porque eu vou trazer muita coisa se vocês, claro, forem lá embaixo e escrever que gostaria de ver cada uma dessas dicas. Ah, o importante de tudo! Muitas pessoas têm me perguntado sobre a minha consultoria, se eu voltei, se eu não voltei, voltei nós estamos comemorando 92 mil clientes 92 mil clientes em quatro anos de trabalho aqui nas redes sociais então eu estou muito feliz estou muito feliz mesmo espero que você seja a nossa mais nova cliente então tem um projeto. Que é um ano de treinamento. Eu faço uns projetos assim, porque eu sei que são projetos que vão dar resultado, irão surtir resultado. Você vai ficar feliz no final de um ano, você vai falar, professor, transformou a minha vida, porque são 12 cardápios diferentes, além de alguns outros cardápios que são colocados pelo nosso nutricionista para te auxiliar a conseguir atingir seus objetivos. Treinamentos, que são treinamentos que vão direto ao ponto, não tem esse passo a passo aqui não, é direto. Música treino e mais nada. Nem se preocupa com a música, é só com o treino. O treino dividido pelos dias da semana para você conseguir ter os resultados. E aí automaticamente, minha amiga, meu amigo, você terá resultados reais, ganhos reais. Acredita, são 92 mil clientes em quatro anos. Eu estou muito feliz e obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Até o nosso próximo encontro.